Sentar, aí a caganda tudo, vou eu vou ter que me levantar. Aí vocês, aí vocês, vocês não, vocês cagando tudo, vocês não estão a ver bem o tanto. Como é que é, malta do aço? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje trago-vos aqui um dos kits mais brutos que a Max Spinning Rods tem à venda no site deles. Eles mandaram-me um e-mail e disseram Puta, a gente vai-te mandar o nosso maior turbo que a gente tem de momento, o nosso maior turbo em pack com o intercooler XXL que a gente temos agora para promoção, o GT45. Malta, isto vai ser o maior turbo que alguma vez recebi de, de alguma empresa turbos, da McQueen Rods, do que quer que seja, vai ser o maior turbo. Este intercooler vocês já o conhecem, é um intercooler bastante usado, aliás, se vocês olharem para ali, eu tenho ali um igual, mas em preto, mas de qualquer maneira, vamos chegar o turbo para ali e vamos ver o intercooler. Pois bem, malta, unboxing feito, está aqui o intercooler, é exatamente igual àquele, a única diferença é que aquele que está ali já vem preto e este vem a chamada cor inox, é bastante grande. É uma bujarda de intercooler que, sim senhor, em termos de medidas é 600, altura 300 e bocas de 76mm. Existe na Max Winding Rods este intercooler à venda separadamente, mas este vem neste pack. É um pack, como eu tinha dito no início, tudo grande. GT45 e IC Mega XXL. Agora vamos ver o turbo. Intercooler no sítio e vamos lá ver agora. O biggest. O maior turbo da Max Speeding Rods. Ai, desculpem lá, mas eu vou ter que pôr isto aqui em cima. Que isto é mesmo pesado. Aí vou tirar aqui umas coisas já. Malta, este traz aqui um sticker em relevo, o género de uma chapinha da Max Speeding Rods. É a primeira vez que isto vem, portanto já se a ver que isto é um produto diferente. É o maior. Está aqui o kit de juntas que vem sempre. Agora, se me permitem, eu vou tentar. Ai, a andar tudo! Vou... Eu vou ter que me levantar. Vocês... Ai vocês não... Vocês... Ai se turbo... Vocês não estão a ver bem o... Pia... Como com Vou ter que pôr isto aqui pessoal... Vocês não estão a ver bem o tamanho disto mesmo... Que a pista chaval... pá, desculpem-me, eu tive que arranjar aqui uma almofada que vem na caixa para pôr aqui o turbo, é que vocês não estão bem a ver, meu é que isto é gigante isto é gigante e pesa bom, vocês não estão bem a ver é mesmo pesadão, é mesmo um grande turbo vou tirar aqui até as tampas que eu estou a sair, -me. o que é isto, meu? estás muito -me a fraqueirinho, isto, é, isto é muito bruto tirar aqui as tampinhas e olhem-me bem vai, pá consegues, Yuri, olhem bem para o tamanho disto vocês estão a ver bem o tamanho disto aqui atrás aqui atrás é uma falange V brand ok mas isto é completamente ridículo é um turbozão ridículo e agora perguntam a vocês então é ouro mas um turbo desse tamanho? isso serve para carros malta isto é muito usado nos famosos motores grandes 2JZ, RB26 e muita malta usa isto lá fora nos jipes para porem os jipes jardados Aqueles vídeos que vocês às vezes veem no Dubai, daqueles grandes canhões com jipes com swaps, etc. Uh, não estou a dizer que vão usar este turbo em específico, mas é turbos destes, turbos assim grandes, GT40, GT45, porque isto epá, é mesmo gigante. Mas atenção, eu já vi malta com estes turbos nos k 20 no escape 20 tal é a quantidade de material que aquilo tem que ter para aguentar uma turbaça destas. E pá, tem que ser mesmo... Tudo a, é tudo à grande. É tudo a grande, basicamente é tudo à grande. Em termos de preço, vocês vão perguntar o preço. O intercooler e esta turbaça, eles têm de momento a 297 libras. E ainda podem aplicar o cupom de desconto que vai estar na descrição, que é o código habitual do meu canal, dá sempre desconto. No material, dependendo de, das peças que sejam, o valor que dá mais ou menos. Neste creio que é 7%. Neste pack tiram ainda 7%. E pronto, não, era isto que eu vos queria mostrar. O maior turbo da Mag Speeding Rods está em promoção. Vocês... pá vou, vou, vou, vou levantar de novo para vocês terem... Promoção. Olhem o tamanho do caracol disto. É mesmo, é mesmo grande. É mesmo grande. Aliás, até para finalizar o vídeo... Vocês lembram-se deste. Este é o GT35, que eu já disse que era gigante. Mas malta, o GT35 parece filho deste! <risos> parece filho deste! Com caraças! Bem, malta, na descrição vou deixar o link deste produto. Espero que tenham curtido! Pa, eu adorei! Epa, eu pareço aqueles putos que recebem os Action Manos no Natal, né? Uh, mas eu adorei, eu adorei. Vai ficar aqui em exposição, exposição o maior turbo da Max Spinning Rods. Volto a repetir, na descrição está o link do Turbo, o link da Max, minhas redes sociais, sobre as minhas redes está lá tudo, contactem por onde quiserem, marcar carros, reviews, empresas, o que é que seja, está tudo na descrição. Fiquem bem, um grande abraço e um grande...